Bom dia a todos, é, gostaria de agradecer aí, inicialmente o Abrantes, que está sempre nos ajudando, os percalços aí dessa vida online, é, agradecer também a presença de todos os integrantes aqui, do grupo de pesquisa, da banca, que eu vou apresentar depois da, da, da fala da Fabiola, e Fabiola, então nós vamos dar início à sua defesa pública, é, fique à vontade para poder fazer a sua apresentação, você tem até 40 minutos e pode dar início. Tá bom. Bom dia, meu nome é Fabiola Vasconcelos Alves, então eu vou dar início à apresentação da dissertação intitulada Instrumentos de Avaliação Clínica para a Prescrição Segura de Tratamento Antineoplásico Sistêmico em Oncologia, Construção e Validação. O trabalho foi orientado pela professora doutora Paula Elaine Diniz dos Reis. É, na introdução, nós vamos abordar... Opa... Então, na introdução, nós vamos abordar alguns aspectos da, da literatura que embasaram o desenvolvimento deste estudo. Nas últimas décadas, a população, tanto do Brasil como do mundo, vem passando um processo de transição epidemiológica. Então, doenças crônico-degenerativas, como o câncer, vem, vem apresentando cada vez maior incidência e prevalência. Isso se deve em parte ao envelhecimento da população com o aumento da expectativa de vida proveniente dos processos de urbanização, industrialização e do próprio desenvolvimento socioeconômico que vem expondo a população a cada vez mais agentes cancerígenos. Com isso, é estimado que em 2025 haverá cerca de 21,9 milhões de casos novos de câncer e 11, 4 milhões de mortes por câncer no cenário mundial. No ano de 2020, foi estimado no Brasil cerca de 309 mil casos novos de câncer para o sexo masculino e 316 mil novos casos de câncer para o sexo feminino. Sendo que no sexo masculino, os tumores mais frequentes foram o câncer de próstata, intestino e pulmão. E no sexo feminino, os cânceres de mama, intestino e colo de útero. O tratamento antineoplático sistêmico, ele vem melhorando continuamente no decorrer dos anos. Bem como a população que se beneficia desse tratamento, ela também vem aumentando rapidamente. As principais formas de tratar o câncer são através de cirurgia, radioterapia e tratamento sistêmico raramente a gente utiliza apenas uma dessas modalidades terapêuticas, sendo a melhor sequência do tratamento definida depender do tipo de tumor e do estagiamento da doença. O tratamento antineoplásico sistêmico ele envolve o uso de quimioterapia, imunoterapia e hormonioterapia, dentre outros, o, e pode ser utilizado com intuito paliativo e curativo. Num contexto é, paliativo, o principal objetivo do tratamento é retardar ou aliviar os sintomas relacionados à doença. A quimioterapia e a imunoterapia, elas apresentam diferentes mecanismos de ação. Sendo que o principal objetivo da quimioterapia é destruir as células cancerígenas, explorando as características que as tornam diferentes das células tumorais. Então, as células citotóxicas elas vão atuar inibindo pontos críticos do crescimento e sobrevivência das células tumorais, atuando, por exemplo, nos diversos, nas diversas fases do ciclo celular. Já a imunoterapia ela tem como principal objetivo aumentar a resposta imune contra o tumor. Então, os inibidores de checkpoint imunes eles vão bloquear caminhos chamados pontos de checagem e esses caminhos eles são utilizados pelas células tumorais para evitar a morte mediada pelo linfócito T. Então, uma vez, uma vez que ocorra o bloqueio, a inibição dessa via de sinalização pelo medicamento, a ação, do linfócito, a ação citotóxica do linfócito T ela é liberada. Como esses tratamentos apresentam diferentes mecanismos de ação, é esperado que eles também apresentem diferentes perfis de toxicidade. Então, os efeitos colaterais, eles são diferentes de acordo com, com o grupo de medicação. Os principais efeitos colaterais relacionados aqui na terapia são náuseas, vômitos, é, supressão de medula óssea, causando anemia, plaquetopenia, neutropenia. Já os efeitos colaterais relacionados à imunoterapia, eles são efeitos colaterais imunomediados, podendo atingir qualquer órgão do corpo. Então, por exemplo, pode ocorrer uma pneumonite, uma tireoidite, a dependendo do local que vai ser acometido. É, no contexto do, do melhor manejo desses efeitos colaterais, é importante que a detecção precoce e a intervenção imediata seja instituída. Então, a abordagem multidisciplinar integrada, a abordagem multidisciplinar integrada, ela exerce um papel fundamental no manejo, na detecção e no tratamento desses efeitos colaterais sendo de fundamental importância que uma equipe de profissionais qualificados e familiarizados com os eventos colaterais sejam envolvidos precocemente no atendimento do paciente oncológico. Como podemos observar, este é um tratamento de alto risco que envolve uma alta morbimortalidade. Com isso, é importante a gente rever a qualidade e segurança da prescrição do tratamento antinoplasico sistêmico. É... Diretrizes nacionais e internacionais, elas fornecem elementos que são considerados essenciais na documentação da avaliação do paciente que está em tratamento é, antineoplásico sistêmico. Desculpa. Então, essas, essas orientações elas são fundamentais para orientar o profissional de saúde na melhor tomada de decisão sobre qual paciente está apto ou não a receber esse tratamento. Então, a Sociedade Americana de Oncologia Clínica, ela recomenda, dentre outras coisas, a não recomendação de tratamento antinoplásico sistêmico para pacientes que é, têm diagnóstico de tumores sólidos, já receberam um tratamento prévio e apresentam um ECOG performance status maior ou igual a 3. Isto é, pacientes acamados mais de 50% do dias. e e que estejam assintomáticos. A Sociedade Australiana de Oncologia, bem como o Conselho Médico-Geral do Reino Unido, desenvolveram manuais relacionados a questões de segurança da prescrição de antineoplásicos. A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e a Sociedade de Imunoterapia do Câncer também fornecem informações e eh, recomendações para pa padronizar o manejo dos efeitos colaterais imunomediados. A Sociedade Europeia de Oncologia, bem como a NCCN, também fornecem diretrizes para detecção e manejo dos diversos efeitos colaterais relacionados ao tratamento antineoplásico sistêmico. Então, pensando se em aumentar a segurança da prescrição dos antineoplásicos, o Centro de Câncer do Hospital da Cidade de Belfast, na Irlanda do Norte, desenvolveu um instrumento para melhorar a qualidade das avaliações, sendo que este, esse instrumento ele incluía 95% dos parâmetros-chave retirados do, do, do Manual de Serviços de Câncer do Reino Unido. Esse manual visava fornecer medidas de qualidade para o melhor atendimento do paciente. Então, esse, nesse estudo, conduzido pela doutora Schoonen e colaboradores, observou-se que... Antes da implantação do instrumento, o registro das avaliações estava abaixo do ideal. A implantação do instrumento de avaliação melhorou a documentação. Então, elementos considerados essenciais na avaliação do paciente oncológico, como a ECOG Performance Status, antes da implantação do documento, ele era documentado em cerca de 88% dos casos. Com a implantação do documento, do, do instrumento, esse registro passou a ser de 99%. Então, isso foi visto de forma positiva pelos profissionais de saúde, sendo que 94% desses profissionais de saúde concordaram que a instituição desta medida, que essa iniciativa promoveu um aumento da segurança do paciente. Portanto, a utilização de um instrumento de registro antes de cada ciclo do tratamento pode auxiliar na tomada de decisões seguras em relação às prescrições de tratamento antineoplásico sistêmico. O objetivo geral desse estudo foi desenvolver e validar o um instrumento de avaliação clínica destinado aos prescritores de tratamento antineoplásico sistêmico a fim de melhorar a segurança da prescrição, otimizando a qualidade do atendimento prestado. Os objetivos específicos foram elaborar um instrumento de avaliação clínica, o qual contém informações de interesse para os prescritores de tratamento antineoplásico, avaliar esse instrumento quanto à validade de conteúdo e disponibilizar um instrumento validado para guiar e subsidiar a assistência médica prestada ao paciente oncológico. Esse estudo foi desenvolvido em algumas etapas, sendo elas, revisão da literatura científica disponível relacionada às temáticas abordadas no instrumento de avaliação clínica a ser validado, elaboração do instrumento e validação de conteúdo. Portanto, com o objetivo de agrupar a literatura científica disponível sobre o tema, foi realizada uma revisão integrativa da literatura nas seguintes etapas, definição da hipótese ou questão da pesquisa, busca na literatura, categorização dos estudos, avaliação dos estudos incluídos na revisão, interpretação dos resultados e síntese do conhecimento e apresentação da revisão. A pergunta norteadora, ela foi, foi elaborada utilizando essa estratégia PICO, acrônimo para paciente, intervenção, comparador e desfechos, desfecho, sendo que no presente estudo conferiu-se a P, pacientes com diagnóstico de câncer em tratamento antineoplásico sistêmico, aí pa, é, parâmetros para prescrição segura de antineoplásicos, sem, no nosso estudo não teve comparador e o desfecho foi segurança do paciente. A partir daí, elaborou-se a pergunta que auxiliou a estratégia de busca, que foi quais os parâmetros relacionados ao perfil de toxicidade dos antineoplásicos devem ser considerados para garantir a segurança do paciente durante o tratamento antineoplásico-sistêmico. Então, a busca foi realizada no dia 2 de julho de 2019, 2020, é, incluindo estudos é, em português, inglês e espanhol, é, registrados nas bases de dados que vamos relatar a seguir, no período de 2010 a 2019, que continham os, os seguintes, as seguintes informações. É, eventos adversos relacionados ao tratamento antineoplásico sistêmico em neoplasias não hematológicas, estratégias para segurança na prescrição do tratamento antineoplásico sistêmico e estratégias para farmacovigilância e gerenciamento de risco. Então, conforme podemos observar nesse diagrama de fluxo adaptado do Prisma, houve uma pesquisa nas bases eletrônicas de dados em Base, Lilacs e PubMed, sendo identificados 595 artigos. As duplicadas foram removidas pelo EndNote e a partir daí, em uma primeira etapa, dois revisores leram de forma independente os títulos e resumos dos artigos, escolhendo aqueles que pareciam se enquadrar nos critérios de inclusão. Em uma segunda etapa, esses mesmos revisores leram também de forma independente os estudos na íntegra, e dos 22 estudos avaliados, porque foi incluindo uma busca também na literatura cinzenta, 14 foram excluídos por não conter os critérios de inclusão. Então, desses estudos, oito foram é, escolhidos para avaliação quanta, é, da síntese qualitativa. Ok. Após a análise dos estudos, é, eles foram divididos em três categorias. Então, foram estudos publicados em inglês no período 2015 a 2019, é, que, e foram divididos nessas três categorias. Cinco deles abordavam eventos adversos relacionados ao tratamento antineoplásico sistêmico em neoplasias não hematológicas, incluindo 4.970 eh, pacientes tratados com antineoplásicos. Um estudo abo abordou estratégias para segurança na prescrição do tratamento antineoplásico. E dois estudos abordaram estratégias para farmacovigilância e gerenciamento de risco. A avaliação da qualidade metodológica dos estudos foi realizada utilizando-se as ferramentas propostas pelo Joana Briggs Institute e na realidade cada ferramenta era escolhida a depender do delineamento do estudo. O objetivo desta avaliação é avaliar o risco de viés com relação ao desenho, a condução e análise de cada estudo. Então, após aplicar-se a ferramenta, é, é escolhida de acordo com o delineamento do, do estudo. Quanto maior o percentual de resposta sim, menor o risco de viés. Portanto, o, se o percentual de resposta sim obtido fosse menor do que 49%, o risco de viés desse estudo seria alto. Se o percentual de resposta sim fosse 70% ou mais, o risco de viés seria baixo. Então, dos oito estudos incluídos nessa revisão integrativa, quatro eram estudos de prevalência, dois eram estudos retrospectivos, um ensaio clínico randomizado e um estudo quase experimental. Então, após a aplicação da ferramenta em todos os estudos, observou-se que em praticamente todos os estudos ocorreu um percentual acima de 70%, e apenas no ensaio clínico randomizado esse percentual foi de 69,2%. Portanto, Sete dos oito estudos incluídos apresentaram a score acima de 70%, alcançando um baixo risco de viés e alta qualidade metodológica segundo a ferramenta do JBI. No ensaio clínico randomizado apresentou um risco moderado. Com relação à interpretação dos resultados e síntese do conhecimento... Alguns estudos dessa revisão integrativa avaliaram o perfil de efeitos colaterais dos antineoplásicos sistêmicos. Então, nos estudos de Aguiar e colaboradores e Alio Watson, eles avaliaram que os inibidores de check imunes estavam relacionados a reações adversas imunomediadas, sendo as mais frequentes colite, endocrinopatia e pneumonia. Relações relacionadas à infusão ocorreram apenas em 4% dos casos. Em outros dois estudos... É, desculpa a repetição aqui embaixo, é, observou-se que os efeitos colaterais mais frequentes relacionados à quimioterapia foram náuseas e vômitos, infecções, neutropenia, febre ou calafrios e anemia. Em um ensaio clínico randomizado, conduzido por Sares, ele observou que os fatores de risco individu individuais do paciente, como sono reduzido e ansiedade, aumentaram náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia. Em um outro estudo incluído nesta revisão integrativa, o Tervorne e colaboradores avaliaram a frequência de hospitalização em pacientes com diagnóstico de câncer de mama submetidas a tratamento adjuvante e observou-se que um terço dessas pacientes foram hospitalizadas. E dentre as causas de hospitalização, a mais frequente foi a neutropenia que ocorreu em 30,8% dos casos, seguido de febre e infecção. Em um outro estudo, o Canali observou que a frequência de toxicidade cardíaca ela era muito maior em pacientes que apresentavam fatores de risco cardiovascular. Então, essa frequência de, cardio, de toxicidade cardíaca foi avaliada num grupo de mulheres. Com, câncer, com diagnóstico de câncer de mama, que estavam se submetendo a tratamentos com antracíclicos associados ou não a trastuzumabe. E as mulheres que apresentavam fatores de risco cardiovascular apresentaram uma, uma frequência de toxicidade cardíaca maior do que o grupo controle. Observando-se então que este é, é um fator de risco que deve ser acompanhado, no, avaliado no segmento desses pacientes. Em outros dois estudos incluídos nessa revisão integrativa, observou-se que eventos adversos, avaliou-se eventos adversos relacionados ao tratamento antineoplásico, e observou que a detecção precoce e o monitoramento desses eventos adversos podem minimizar o dano causado ao paciente, seja diminuindo a dose do, do medicamento no próximo ciclo, seja oferecendo terapia de suporte a esses pacientes, como por exemplo estimuladores de colônia de crescimento. Então, é, questões relacionadas à segurança do paciente foram abordadas nos estudos de. No estudo de School em Colaboradores, e também em um relatório reportado no Reino Unido, que avaliou, que analisou a morte, é, na realidade, o cuidado de assistência prestado aos pacientes que morreram nos últimos dias, é, nos últimos 30 dias que receberam o tratamento antineoplásico sistêmico. Então, essa. Esse cuidado com a segurança do paciente, essa é, avaliação e sempre é sempre muito importante, por quê? Porque existe uma margem de erro muito limitada entre você obter o melhor efeito terapêutico possível e, se, e atingir uma toxicidade aceitável. Por quê? Porque se você dá uma sobredosagem do medicamento, o paciente pode morrer por conta dos eventos adversos e se por acaso for prescrito uma subdosagem do medicamento, pode comprometer o controle da doença. Estratégias para segurança na prescrição do tratamento antinoplásico foram abordadas também em uma revisão de literatura realizada por Altério e colaboradores. É, após essa revisão de literatura, foram estabelecidas 68 recomendações que visavam garantir a segurança do paciente que encontrava-se em tratamento antinal Essas recomendações, elas se baseavam, abordavam é, questões relacionadas à formação do profissional de saúde, a o processo de prescrição, de manipulação, de manejo, de administração dos antineoplásticos, a avaliação da adesão do paciente ao tratamento e a avaliação da toxicidade ao tratamento. Portanto, a abordagem multidisciplinar, conforme já foi dito, ela exerce um papel fundamental nesse contexto de prevenção, detecção e tratamento dos, dos eventos colaterais, bem como no gerenciamento de risco, principalmente das toxicidades imunomediadas. Portanto, ficam as seguintes recomendações para a prática clínica após a realização dessa revisão integrativa, que o tratamento antineoplásico sistêmico envolve medicamentos com diferentes perfis de toxicidade, por exemplo, a quimioterapia e monoterapia, a detecção precoce e monitoramento dos eventos adversos ajudam a minimizar o dano causado pelas reações adversas e a abordagem multidisciplinar a fim de reconhecer, relatar e gerenciar o risco do tratamento é de fundamental importância. Então, após a assistência à revisão da literatura, procedeu-se, né, prosseguiu-se com o processo de desenvolvimento e validação do instrumento. É, trata se de uma pesquisa de desenvolvimento metodológico, em que se utilizou a teoria da psicometria proposta por Pasquale, como proposta metodológica para a validação do instrumento de avaliação clínica. O... A teoria de Pasquale ela é dividida em três polos, o polo teórico, empírico e analítico. Como o um instrumento a ser validado é um instrumento de avaliação clínica e não uma escala psicométrica, realizou-se uma adaptação da teoria de Pasquale utilizando-se apenas os conhecimentos teóricos. Então foi realizada uma análise teórica do instrumento de avaliação clínica por meio de sua validação de conteúdo. A avaliação de conteúdo segundo Pasquale, ela é realizada por meio de julgamento, devendo então ser escolhido, no mínimo, seis juízes, peritos, na temática de interesse, para que eles avaliem cada item do, do instrumento, considerando-lhe considerando validade. Considerando-lhe validade, desculpa. Então, com relação ao levantamento bibliográfico e desenvolvimento do instrumento, Após a realização da revisão integrativa, foram selecionadas diretrizes nacionais e internacionais com o objetivo de avaliar se a revisão integrativa abordava todos os elementos essenciais para é, desenvolvimento do instrumento e a partir daí desenvolveu-se um instrumento intitulado Instrumento de Avaliação Clínica para Prescrição Segura de Tratamento Antinoplásico em Oncologia. Esse instrumento, ele foi destinado aos médicos oncologistas, é, preocupou-se em utilizar uma linguagem clara e acessível, e as respostas foram elaboradas de forma objetiva e direta, de maneira que facilitasse o seu preenchimento. Com relação à escolha dos participantes da pesquisa. É, foi utilizada a amostragem não probabilística intencional para a escolha dos participantes da pesquisa e utilizou-se o sistema de pontuação adaptado do modelo de validação de Fairling para avaliar a qualificação dos profissionais. Então, após a avaliação criteriosa dos currículos de, de, dos profissionais, foram selecionados 18 profissionais que considerou-se qualificado e enviaram 18 cartas convites por correio eletrônico. Seis profissionais aceitaram participar do estudo. Aqui, neste quadro, a gente pode avaliar o sistema de pontuação adaptado do modelo de validação de Fehrling, onde para cada qualificação é dada uma pontuação específica. Então, por exemplo, ter grau de mestre, quatro pontos, ter, é, possuir especialização, dois pontos, e assim sucessivamente. De forma que o profissional ele deveria obter um score no mínimo de 5 para poder ser incluído na amostra. Com relação à coleta e análise dos dados... Então, foi entregue uma ferramenta de avaliação para cada juiz para que ele pudesse avaliar os itens do instrumento de acordo com, em relação ao seu conteúdo. Essa ferramenta de avaliação, ela foi adaptada de questionário pré-existente após a autorização da autora, no caso da doutora Flávia Cruz. É, e essa ferramenta, ela foi dividida em três blocos. O objetivo primeiro bloco abordava os objetivos do instrumento, o segundo, estrutura e apresentação e o terceiro, relevância. As respostas elas foram construídas em forma de escala tipo Likert, com cinco níveis de entendimento, sendo eles inadequado, parcialmente adequado, não tenho certeza, adequado e totalmente adequado. Então, era necessário que houvesse um índice de concordância de 80% entre os peritos para que o item fosse considerado válido, conforme preconizado por Pasquale. Além dessa ferramenta de avaliação, foi entregue também aos juízes uma ferramenta de caracterização dos participantes com a finalidade de conferir as qualificações dos juízes. Aqui a gente vai ter uma visão geral da ferramenta de avaliação. Está pequeno, mas nos próximos slides vamos avaliar com detalhe cada um deles. É só para a gente ter uma visão geral. Que essa ferramenta ela foi constituída em três blocos. Né? O primeiro bloco possuía cinco questões abordando os objetivos. O segundo bloco, dez questões abordando a estrutura e a apresentação do instrumento. E o terceiro bloco, cinco itens abordando a relevância do instrumento. É interessante observar que após cada bloco existia um, um espaço para que o juiz colocasse o seu comentário ou sugestão a respeito daquele bloco. E aqui foram as, as respostas dadas, né, com os cinco níveis de entendimento, conforme a gente falou, inadequado, parcialmente adequado, não tenho certeza, adequado e totalmente adequado. E o, o item era considerado, considerado válido, quando atingiu um índice de concordância de 80% entre os juízes. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. E vamos abordar os resultados conjuntamente com a discussão em três tópicos, caracterização dos juízes, validação do instrumento de avaliação clínica e sugestões de juízes. Com relação à caracterização dos profissionais, observam-se que todos os profissionais eram médicos oncologistas, três homens e três mulheres. Mais da metade dos profissionais possuíam mais de 36 anos. Com relação à titulação, mais de 80% dos profissionais eles possuíam doutorado e ou mestrado e apresentavam também um tempo de formação superior a 11 anos. Todos os juízes, na realidade, apresentavam um tempo de formação superior a 11 anos, bem como um tempo de atuação na área superior a 6 anos. Com relação à pontuação dos peritos, todos, todos obtiveram um score acima de 5, sendo que a maioria deles obtiveram um score acima de 10, de 10 para cima. Então, nessa primeira, nessa primeira tabela, podemos avaliar os resultados segundo a avaliação dos peritos quanto ao objetivo do instrumento conforme observado todos os itens avaliados obtiveram um índice de concordância acima de 80% sendo considerados válidos no item B onde pergunta-se se o instrumento é coerente do ponto de vista do processo de tratamento um dos juízes colocou a opção não tenho certeza ele justificou a sua resposta informando que não havia informações sobre os tratamentos prévios do, do, dos pacientes. Em um outro item, o item E, onde se perguntava se o instrumento atendia os objetivos de instituições públicas e privadas que trabalham com câncer, um dos juízes colocou a opção também não tenho certeza, porém ele não justificou a sua resposta. Nesta outra tabela... Podemos, avaliar, podemos observar os resultados quanto à avaliação dos peritos em relação à estrutura e à apresentação do instrumento. Neste, neste tópico também, todos os itens foram considerados válidos, atingindo índices de concordância acima de 80%, sendo que, nos itens C onde pergunta-se se as informações do instrumento estão apresentadas de maneira clara e objetiva, e no item E, onde pergunta-se se há sequência lógica no conteúdo abordado, um dos juízes colocou a opção não tenho certeza, e ele sugeriu que o tópico de resposta de exames laboratoriais viesse antes de plano de tratamento para melhorar o sequenciamento do atendimento ao paciente, e a outra sugestão desse mesmo juiz foi que no campo de avaliação de resposta fossem acrescentados os subitens resposta parcial, resposta completa, progressão de doença e essa, sucessivamente. No item F, onde pergunta-se se as informações estão sendo bem estruturadas em concordância e ortografia, e no item I, onde o tamanho do título e dos tópicos, perguntava-se se o tamanho do título e dos tópicos estava adequado, um dos juízes respondeu a opção parcialmente adequado e sugeriu que no campo de presença de sintomas fosse aumentada a quantidade de número de linhas para que se pudesse abordar com mais detalhes os sintomas do paciente. E a outra sugestão desse mesmo perito foi que trocar, houvesse uma troca do termo ciclo de, ciclo de quimioterapia para ciclo de tratamento, uma vez que há um, um aumento cada vez mais do uso de imunoterapia nesse contexto. Com relação ao resultado da avaliação dos peritos em relação à relevância do instrumento, obtivemos um índice de concordância de 100% entre os peritos. Então, apesar de todos os itens avaliados terem sido considerados válidos, né, atingindo o um índice de concordância adequado, Praticamente todas as sugestões propostas pelos juízes elas foram acatadas. Então aqui, neste quadro, estão algumas das sugestões propostas, como por exemplo, acrescentar estadiamento da doença, data do diagnóstico, escala de avaliação de dor, alterar o termo ciclo de quimioterapia para ciclo de tratamento, adicionar tratamentos prévios. Né? Então praticamente todas as, as sugestões elas foram acatadas. Aqui estão algumas opiniões emitidas pelos juízes com relação ao instrumento. Então, um dos juízes escreveu que o instrumento é muito interessante e importante para a área oncológica. Outro juiz escreveu que ao englobar os aspectos de dose, toxicidade, avaliação clínica e radiológica, acredito que é um modelo apresentado a de forma objetiva, o cuidado necessário para a prescrição de antineoplásico, E um outro juiz escreveu que o ponto forte do instrumento é aumentar a segurança na prescrição. Então, é, com relação ao recrutamento dos especialistas, Melos e colaboradores verificou que o recrutamento desses especialistas não é uma tarefa fácil, tendo em vista que existe uma lacuna em muitos estados do nosso país de profissionais com titulação específica para a área de interesse de cada estudo. Portanto, é necessário realmente uma busca criteriosa de profissionais que encontrem as qualificações necessárias. Um outro aspecto a ser levado em consideração é a prática clínica do profissional tendo em vista que apenas os conhecimentos teóricos não são necessários para o, a, a formação plena de um profissional de saúde. Todos os profissionais incluídos na, na amostra de juízes, eles tinham uma vasta experiência profissional e atendi, com a característica também de atender em diferentes centros de atendimento oncológicos, né, em, em centros públicos e privados. No estudo de escola em colaboradores, observou-se que o instrumento ele deve ser de fácil aplicação na prática clínica para que ocorra a adesão dos profissionais de saúde. Portanto, houve-se a, a preocupação de, durante o desenvolvimento do instrumento, utilizar-se em linguagem clara e acessível para que ele fosse de fácil aplicação na prática clínica. Segundo a literatura, é, é importante que durante o atendimento ao paciente oncológico, haja o devido registro de informações essenciais e cientificamente embasadas, pois isso melhora a qualidade da avaliação e também a detecção de falhas no processo do atendimento, aumentando assim a segurança na prescrição, segurança da prescrição. Esta foi a versão final do instrumento de avaliação clínica, onde podemos observar no tópico 1, um, Iniciar a identificação do paciente, seguido de informações detalhadas sobre o diagnóstico oncológico, presença de comorbidades, alergias, medicamentos em uso. No, tópico de, no campo de avaliação clínica, tem esse espaço, além dos sintomas, para incluir se o paciente foi hospitalizado ou não desde a última administração do, do tratamento, e o motivo dessa internação, caso houvesse. No campo de avaliação de toxicidade, além do relato da toxicidade, é, tem um campo para documentação do grau, segundo o CTCAE. No exame físico tem espaços para documentações importantes, para avaliação do status nutricional do paciente, ECOG performance status, que é uma, um elemento essencial na avaliação do paciente oncológico, muitas vezes ele não é documentado adequadamente. No campo de avaliação de resposta ao tratamento, podemos observar as respostas quanto se elas foram respostas clínicas com relação a marca doutor tumoral, ou radiológica, seguido de resultados resultado dos laboratoriais e posterior plano de tratamento e prescrição e conduta. Portanto, após a existência a revisão da literatura e processos de validação com peritos, podemos considerar que o instrumento... Esse instrumento de avaliação clínica ele foi considerado válido segundo o conteúdo e é uma medida simples e de baixo custo que pode melhorar a qualidade e segurança do atendimento ao paciente ao oncológico. Tendo visto que no Brasil não existe instrumentos com esta finalidade na língua portuguesa. Considera-se que o desenvolvimento e a validação desse instrumento é de relevância significativa para esta população. Um, aqui estão algumas referências bibliográficas e obrigada. Então, só dando bem minha câmera? Um Bom, Fabiola, parabéns pela apresentação, foram 36 minutos. Eu queria pedir desculpas, acabei esquecendo de apresentar a Fabiola. É, a Fabiola é aluna do curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. Ela é médico oncologista e é, nós vamos então agora, Fabiola, prosseguir com a sua edição. Eu vi que entraram algumas pessoas na sala, e, né, acredito que sejam familiares da Fabiola também. Então, vou explicar, porque às vezes alguém não conhece como funciona uma defesa de mestrado. É, então, a Fabiola procedeu com a apresentação do trabalho dela. E agora nós vamos dar início à edição. A edição vai ser feita pela banca, que é composta por dois membros efetivos, e temos também a presença aqui da professora doutora Eliane Barros Ferreira, que é suplente. E depois da edição, nós vamos para uma sala separada, onde a banca vai fazer o relatório da defesa. E aí nós retornamos para esse local aqui, para a gente poder dar o um resultado final. Então, é, nós vamos dar início agora à edição... Gostaria de apresentar a banca, então nós temos a professora a doutora Renata Silveira, que é da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, e a doutora Flávia Oliveira, que é do Centro Universitário do Distrito Federal. Da Universidade do Distrito Federal UDF. Gostaria de agradecer a presença da banca, a disponibilidade para estar aqui nesse dia, e nós vamos, então, dar início à edição. É, Para tanto, eu vou convidar a professora a doutora Renata que é um membro mais externo à nossa instituição. E já agradecer de antemão, professora Renata pela disponibilidade, pela leitura dos trabalhos anteriormente, pela já contribuição na conta da competição dos artigos. Então, fique à vontade. São 40 minutos eh, de arguição, sendo que ele pode ser dividido em 20 minutos de perguntas, 20 minutos de respostas, e vocês podem combinar se querem de forma dialogada ou se preferem fazer todas as perguntas e depois a Patrícia responde. Então, fiquem à vontade. Lá, se você está no hospital, se quiser desligar a câmera enquanto isso, não tem problema nenhum. Aí, assim que a professora Renata terminar, eu chamo você. É, bom dia a todos. É, primeiro eu queria agradecer né, a confiança, a indicação no meu nome, o aceite pela, pelo programa da Faculdade de Ciências da Saúde. É, professora Paula, é, eu tenho grande admiração por ela, a gente trabalha há muito tempo. E é um prazer, um privilégio muito grande estar aqui, viu, Fabiola, com você nesse momento, né, é, que você está é, formalizando tudo que você construiu nesse período. Então, você e é sua orientadora, então, eu queria parabenizar, parabenizar pela aula, né, é, e, assim, eu me sinto um pouco parte do processo, porque como a professora Paula colocou, no durante a gente já foi trabalhando algumas coisas, né? Então, é, é, eu, é assim, tudo que eu te falar, então eu também faço parte dessas escolhas que a gente naquele momento não pensou, né? Então são só, só coisas, mas a primeira coisa que eu queria escutar de você, né? Você sendo uma médica oncologista, né, que tem a responsabilidade de prescrever, é, né, avaliar o paciente, prescrever. O que, o que, o que que te motivou a estudar isso? Porque eu talvez a professora Paula tenha pensado nisso, mas talvez tenha alguma motivação pessoal sua. Qual foi essa motivação? É, então eu primeiro eu gostaria de agradecê-la porque assim a, a participação durante todo o processo inclusive na elaboração do artigo foi fundamental né de todas as professoras aqui presentes inclusive Exato. a Doutora Renata é, e assim na verdade eu comecei a a pensar em fazer mestrado depois de vários anos de, de prática clínica, né? Então, assim, eu já tenho alguns anos de formada, eu não segui com essa carreira acadêmica de formar e, e, e já seguir fazendo mestrado e doutorado, então, depois de vários anos de prática clínica, me despertou essa, essa vontade, digamos, de fazer uma pós-graduação. E o que me chamou a atenção durante esses anos de prática clínica é que... Eu, eu não sei exatamente por qual motivo, se é pela correria do atendimento, principalmente quando a gente aborda pacientes no âmbito de SUS, né? Muitas documentações importantes que deveriam ter sido registradas dos pacientes, elas não são. Então, conforme foi avaliado naquele estudo que a gente relatou aí da, da doutora Schurin, lá na Irlanda do Norte, informações relativamente simples com relação ao ECOG e performance status do paciente, que, digamos assim, é uma informação básica e importante para você poder avaliar se esse paciente está apto ou não a receber um tratamento antineoplástico. Muitas vezes elas não eram documentadas no prontuário. E aí, eu acredito que você... Orientando você, é, digamos assim, disponibilizando um instrumento que auxilia o profissional a não esquecer de documentar isso, é, é uma medida fácil, não, não gasta muito dinheiro e pode melhorar bastante a, a, a, a tomada de decisões, digamos assim. E é óbvio que eu discuti isso com a professora Paula e ela, nossa, abriu, abriu um leque de opções e assim, me ajudou muito, durante todo o processo. É, eu acho que que isso é muito importante, né, Fabiola, assim, uma coisa que a gente vê, né, eu trabalho com prática baseada em evidência, né, e você fez isso, né, você e a professora Paula fizeram algo para a prática clínica, para auxiliar o colega que está lá na beira do leito, né, então já é até fazendo a translação do conhecimento, deixando conhecimento de mais fácil acesso para o colega que está ali na beira do leito. Então, parabenizar por esse produto, né, vocês, vocês Fizeram um produto de extrema utilidade para a segurança do paciente oncológico. É, às vezes, o que a gente vê, né? Muito profissional de saúde, aí eu englobo todos, todas as categorias de profissional, aonde é, dá, mais, dá mais peso para um do né, que é um tripé, né? Quando a gente fala da, da prática baseada em evidência, a gente fala da evidência científica. Né, que você está trazendo uma pesquisa original, mas a gente fala também da expertise do profissional e a gente ainda está construindo isso né, é, em participar, né, que o paciente participe do, do tratamento dele, da escolha do tratamento. Né? Então a gente teria que ter uma formação diferente para compartilhar com ele. Mas o que a gente vê? né? Dependendo do tempo é, que o profissional está trabalhando, né, e isso eu queria te parabenizar, né, que você deixa isso muito claro, dessa preocupação de que algo não estava acontecendo da forma que você achava adequada, você sai, apesar da sua expertise e da sua vivência, você sai de lá e fala assim, vamos construir algo para tentar melhorar os resultados, porque é o que você falou na sua apresentação, a margem, né, para trabalhar a toxicidade, a terapêutica num paciente oncológico, ela é muito é, limítrofe e ela muda de um dia para o outro, né. Então, assim, eu tenho experiência com um hospital universitário. Então você tem, às vezes, você tem um médico contratado que vai orientar o residente, mas às vezes o residente ele prescreve antes de fazer essa avaliação que você falou, né? que parece ser simples, mas que muda tudo. Muda tudo, se vai continuar uma medicação, se vai ajustar a dose, se o paciente perdeu 2, 3 quilos um dia que a gente sabe que é possível, se um paciente está internado ou num paciente ambulatorial, aí ele perdeu 10 quilos do último retorno para agora. Então, né, é, é, então, assim, eu queria é, mostrar a validade do que você construiu, a importância do que você construiu, o quanto isso tem que ser divulgado. Né? Então, parabenizar você e a professora Paula e até o cuidado né, de vocês é, deixarem bem claro que vocês fizeram a validação de conteúdo né, e praticamente acataram tudo que foi colocado. É, trabalharam, eu concordo com você que a linguagem, ela está uma lingua, linguagem clara e fácil de compreensão, mas ela ainda ela é para um, um especialista. Né? Em oncologia, mas ninguém que não seja especialista em oncologia vá prescrever, né, é, para um paciente oncológico, né, então eu acho que ela é, ela, ela é uma leitura é, compreensível nesse sentido, de quem vai usar, né, então eu queria é, dizer que você contribuiu muito, sim, para a segurança do paciente, né, para que essa prescrição ela seja individualizada para o paciente, né? para aquele momento e não que seja repetida. Eu já vivo muitas vezes começar com uma dose 100 vezes maior porque alguém colocou um zero a mais lá no computador. Hoje a gente tem tudo informatizado e foi se repetindo até que alguém, né, e aí a equipe multidisciplinar alguém foi aplicar, né, porque daí a far... vai para a farmácia, a farmácia prepara, a capela de fluxo laminar chega, confere a prescrição em dois, daí vai, então assim acaba sendo um pouco fragmentado e a gente tem que mudar isso, né? participar todos, né, e aí olhar esse seu instrumento, eu acho que colabora para isso, para essas coisas não, não se repetirem, né, não acontecer isso, então, parabenizar mesmo, tá. É, outra coisa que, que assim, só sugestão, tá, é se por um acaso o um manuscrito da revisão integrativa voltar da gente fazer o fluxograma do page já né o novo do page do 2021 mas é só uma sugestão e aí mudaria não para síntese qualitativa e sim só síntese descritiva né porque isso acho que começou a gerar uma confusão muito grande e daí o professor morre né acabou excluindo isso e aí eu estava lendo um editorial você fez uma coisa já bastante inovadora numa revisão integrativa que é a avaliação da qualidade metodológica e você Trabalha muito claramente, a gente vê que você estudou, né, e parabenizar, que a qualidade metodológica, né? Quanto maior a qualidade metodológica, a gente compreende, né? Aí é uma, uma inferência nossa, menor o risco de viés desse paciente, né? Que é o que você colocou. É, mas nesse editorial eu tava falando que quando a gente quer que esse. esse trabalho. Vou passar até para a professora Paula que que essas é, recomendações que você colocou elas sejam incorporadas na prática clínica pelo profissional que está lá na beira do leito. Às vezes a gente trazer o um nível de evidência junto com a avaliação da qualidade acaba facilitando, porque ele sabe na hierarquia essa é uma evidência. É, de um estudo mais confiável, porque daí a evidência ela está muito muito fundamentada no delineamento de pesquisa, né? Mas daí eu tenho a qualidade da evidência, então para a incorporação disso na prática clínica do profissional que está lá cuidando do paciente ficar mais fácil. Então assim, é, é, também é outra sugestão se o manuscrito voltar da gente colocar uma outra coluna, tem o, a avaliação da qualidade e o nível de, de evidência. Eu era até muito tempo, eu era bastante resistente em colocar isso no sentido de que ah, eu vou estar tá repetindo o o delineamento de pesquisa, mas daí lá fala muito claramente que para o profissional que não está na pesquisa diariamente, você facilita a compreensão dele da importância daquela evidência, daquela recomendação que você fez, tá? Então, assim, é, é, é nesse sentido, naquele momento eu não tinha feito essa leitura. É... Deixa eu só ver aqui mais aqui, que eu coloquei. Ah, você ficou muito frustrada com a sua taxa de resposta? É, em relação a. a... O, ao instrumento, a validação do conteúdo do instrumento. A... Uma taxa de resposta, eu não entendi a pergunta, desculpa, com relação ao índice de concordância. Ao... Você convidou 18 pessoas. Ah, sim, eu digo sim, com o aceite dos profissionais. Fiquei, não vou mentir, fiquei um pouco, porque você termina assim, escolhendo um monte de gente, manda um monte de e-mail. Mas assim, eu já esperava, eu tinha até conversado com a doutora pa Paula previamente, porque a gente já esperava. Primeiro que. Eu tive uma certa dificuldade, conforme já tinha sido escrito na literatura anteriormente, anteriormente, em achar profissionais na área de oncologia com todas essas titulações específicas que, que são necessárias né, para incluir como juiz. É, e aí, e a gente entende também que, é, sei lá, nem todo mundo está envolvido com pesquisa e a correria do dia a dia é, envolve muitas outras questões que os profissionais nem sempre estão disponíveis para participar desses estudos. Então, assim, a gente mandou 18 cartas de convites e seis profissionais aceitaram que foi ali o limite preconizado por Pascoal. Né? Você teve uma taxa de resposta que é uma taxa resposta de mundial de serve 30% deu 33,3%, né? então quando você é, faz esse, esse um serve, um levantamento de sociedades mesmo oncológicas, essa é a taxa de resposta, então frustra muito, né? É, eu comecei até a responder mais por conta disso, depois que eu fiz um trabalho que eu dependia da resposta dos outros, né? Porque às vezes a gente não tem essa sensibilidade de entender a importância dessa resposta, e aí a última coisa que eu esqueci de falar para você, em relação, é, eu não sei, é, no, quando você coloca o, o seu objetivo está ok, ele, tá, ele geral para a tese, mas os seus objetivos específicos eu acho que ele está é, desmerecendo a revisão integrativa que você fez, porque você fez dois trabalhos e não aparece lá que você vai fazer a, a, a construção do conteúdo por meio de um outro método que é a revisão integrativa em nenhum momento tá tá dessa forma né então eu acho que que você foi modesto, vocês né <risos> vocês foram modesta demais eu colocaria num, num dos objetivos específicos né para a construção do, do instrumento para validação dos peritos, vocês fizeram uma varredura na literatura é, com, com, com um critério importante, com uma avaliação, avaliação da qualidade metodológica. Então, assim, acho que isso não pode ser esquecido, tá bom? É, pensando assim, no seu produto da, da dissertação, é, mas é, os manuscritos eles estão muito bem elaborados, você traz tudo isso e eu acho que você vai trazer uma colaboração muito grande para a oncologia é, brasileira, né, e, e divulgar isso, viu Fabiola, assim, não só é, como paper, mas assim, né, como você puder em aula, aqui para Ribeirão a gente já traz, né, é, no hospital, porque a gente vê a dificuldade mesmo, e os profissionais novos estão tendo mais dificuldade, e te parabenizar por essa... Por essa Inquietação sua, que te trouxe para o mestrado, para se qualificar e, e propor algo com validade para os seus pacientes. Então, parabéns. Desculpa a barulheira, viu? Trabalhar em casa é uma maravilha. Paulo, eu estou satisfeita, eu não sei se a Fabíola quer colocar alguma coisa para mim, tá? mas eu só tenho é, assim, agradecimentos e como eu falei, eu fiz parte dessa construção, então eu me vejo dentro desse trabalho e só trouxe coisas que eu acho assim, que, que podem enaltecer e que poderiam ter sido né, é, contempladas e a, até a própria... É, que a Fabiola, como que a Fabiola pensou em tudo isso, né? Que a professora Paula tem uma vasta experiência e, e, e pensa em coisas que ninguém pensa, Fabiola, isso eu sei, né? Mas você tá aí é, indo para oncologia individualizada, né? Que é, é, é, que é um pouco contra de como ela nasceu, né? Que é aquela coisa do protocolo, né? Então você tá pensando mais, vamos individualizar, vamos olhar pro paciente que que eu estou prescrevendo, né, e aí a gente fazer uma prescrição mais segura, evitar eventos adversos e não causar aí uma toxicidade, então, parabéns, tá? É, obrigada, professora Renata, pelas suas contribuições, e novamente agradecer por todas as suas contribuições ao longo de todo o trabalho, né, é, a revisão integrativa, ela realmente ela teve uma colaboração sua que foi primordial né, para que a gente pudesse fazer, porque a gente sabe que você é uma referência nacional no método, né? Inclusive, o método ele tem a citação do seu nome como, como referência, então, muito obrigada por todo o auxílio que nos deu, as atualizações sobre o método de realizar integrativa nos ajudou bastante para que a gente pudesse fazer. É, a, a, as suas sugestões eu achei excelente em relação ao, ao nível de hierarquia e ao, a, a atualização do fluxograma em si. É, mas esse artigo ele já foi aceito, né? E, e a gente está aguardando, na verdade, é, é o outro que é a de validação. Acho que isso está confundindo. É, então, acho que né, talvez a gente possa depois fazer uma... É, fazer algum outro tipo de, de disseminação dos conhecimentos. Talvez a Fabiola, que até agora está no, tá no exterior, né, apresentar aí fora, apresentar num congresso, e aí quando for apresentar, fazer essas inclusões que a professora Renata está sugerindo. né? E Porque é uma forma também de as pessoas acessarem, do, do público ao acessar, porque é um congresso, né? e hoje, como a gente está com esse formato online, muitas apresentações elas estão sendo feitas é, via YouTube, ficando registrada, então acho uma excelente é, sugestão para a gente agregar aí como forma de disseminação desse conhecimento. Fabiola, você quer falar alguma coisa? Eu só tenho a agradecer, né, porque todas as contribuições da doutora Renata foram de fundamental importância em todo o projeto e durante a elaboração do próprio artigo. Eu acho que assim ampliou muito os meus conhecimentos sobre o assunto, e com, eu acho que ainda tenho muito que aprender, obviamente, né? Mas assim, eu posso dizer que eu aprendi bastante nesse processo e com certeza ela contribuiu para isso. Que bom, e parabéns pelo aceite do artigo, né? Olha só, eu estou tão em pandemia, tanta informação, que eu nem tinha prestado atenção. Parabéns às duas pelo aceite, você vê a qualidade do, do material, né? Parabéns. A todas nós, né? Isso aí, porque você também faz parte. É, e Renata, eu queria também até... Eu, eu ia falar isso no final, mas vou aproveitar que você falou... É, o mérito desse trabalho é muito da Fabíola, viu? A Fabíola, é, desde que entrou com um pro, projeto no programa de pós-graduação em ciências da saúde, o projeto dela estava sensacional, na verdade ela entrou com uma proposta de validação e tradução, né, é, de um instrumento que ela já tinha encontrado, então essa preocupação com o paciente é legítima dela, assim, é é a Fabiola, né, e o que me deixa, assim, muito feliz de ver isso no médico-oncologista, né. Então, ela tem esse olhar, ela tem essa preocupação é, com a segurança do paciente, como que escreve, então ela tinha encontrado já um instrumento é, externo, mas aí a gente foi ver que ia ser tão complicado a gente fazer essa, essa validação, essa tradução para trazer para cá, e aí foi então que surgiu a ideia de por que então não fazer um para o Brasil, né? É, tendo em vista todas as especificidades que existem aqui, e foi então que a família começou o processo para fazer o um instrumento para o Brasil, e então fazê-lo e a, a, a fazer a construção do instrumento e validar. Né? E a Fabiola e o médico é todo dela ela realmente se esforçou demais em, em trazer esse instrumento, abarcando tudo que pudesse realmente, todos os, os itens que teriam que estar no instrumento de um prescritor de antineoplasma. Né? Então, é, já vou falar isso agora de antemão, ao invés de falar só no final. É, então... Renata, muitíssimo obrigada novamente pela sua contribuição. E agora, então, eu vou convidar a Flávia. A ver se ela entra. Porque ela está no hospital, contada, e está com esse problema do computador e está no celular. Pronto. Então, doutora Flávia Oliveira, que é do Centro Universitário do Distrito Federal, é uma egressa nossa aqui da Universidade de Brasília, tem uma trajetória muito bonita aqui na, na UNB, e a Flavinha está com problema de áudio, né? Então, o que, a, o que eu estava combinando com ela, Fabiola, aqui no WhatsApp, era que ela pudesse fazer as, as colocações dela, e depois você responder, porque eu acho que em forma de diálogo vai ficar difícil, porque ela está precisando é, conectar o áudio, aí falar, e depois ela conecta o fone para poder ouvir. E, então, acho que dessa forma vai dar certo, né? Então, doutora Flávia, pode começar a sua edição, nós temos tempo suficiente. E aí, depois que terminar, aí a Fabiola responde. Bom dia a todos, estão me ouvindo? Sim, que bom. Agora eu não vou ouvir mais vocês, mas eu vou visualizar aqui. Às vezes a gente faz uma leitura labial. É, de antemão, quero agradecer muito... É, o convite de estar participando da banca é, e além disso de ter participado um pouquinho também da construção né dos artigos da Fabila então agradeço pelo convite foi muito importante aprendi muito com o trabalho da Fabila então realmente para mim é um prazer uma honra estar aqui hoje peço desculpas pelos imprevistos né é, a minha rotina ela mudou um pouquinho de uma hora para outra então a minha rotina está um pouquinho apertada mas consegui dar um jeitinho aqui é, porque eu queria muito realmente participar conseguir agregar mais alguma coisa para um trabalho que já está tão bonito então agradeço e peço desculpas aí por esses, esses probleminhas é, Bom, Fabiola, eu também queria te parabenizar pela apresentação né? além de um trabalho muito belo que você já construiu a sua apresentação foi com muita segurança, com muita firmeza com muita calma, né? é um conteúdo que você domina então parabéns pela sua apresentação eu tinha pedido para você me enviar o seu trabalho pelo documento do Word, porque eu gosto de já ir fazendo algumas considerações, até para facilitar depois para você corrigir. Eu sei que às vezes a gente lê, lê, lê o nosso trabalho, e a gente não consegue mais visualizar, às vezes, alguma, algum errinho, alguma questão mais de formatação, e eu tenho um olho bom para isso, confesso, eu gosto, eu gosto dessa parte. Então eu queria te ajudar um pouquinho na sua dissertação nesse sentido também. Então eu vou te mandar né, o arquivo no Word, as considerações que eu fiz em relação às vezes uma, uma palavra ou outra que a gente modifica, uma, uma formatação no seu trabalho, que às vezes passa batido, tá? Então eu espero que te ajude nesse ponto porque realmente chega uma hora que a gente não enxerga mais. A respeito do conteúdo em si, é, eu fiz algumas anotações e aí depois eu desligo meu microfone, abro meu áudio e você você pode discutir um pouquinho. É um ponto muito importante que eu vi no seu trabalho, a gente tem as metas né, de segurança do paciente, que são metas internacionais, e a gente pode dizer que o seu trabalho aborda duas metas importantíssimas. Né? A primeira que é a administração de medicamentos, né? então essa, essa questão da administração de antileoplasm, enfim, de outros tratamentos, né? a própria imunoterapia, como você passa para nós, então a administração desse paciente, ela, você consegue abordar essa, essa meta de segurança do paciente e é extremamente importante, né? tanto pelo registro dessas informações, quanto pela própria segurança do paciente que a gente consegue adquirir com essas informações. E então, quando a gente pensa no registro, a gente também está falando de uma comunicação efetiva, que também é uma outra meta internacional da segurança do paciente. Né? E aqui a gente pensa numa comunicação, inclusive, entre profissionais. Né? A partir do momento que eu tenho instrumento preenchido por um médico, essas informações elas podem chegar a outros profissionais, a gente tem uma padronização dessas informações, então pensando aí nas seis metas internacionais, né, que a gente tem visto sendo trabalhado de forma bem intensa nas instituições de saúde, o seu trabalho aborda duas delas voltadas para a oncologia, então eu acho que isso mostra né, a importância do seu trabalho, a relevância desse instrumento. Inclusive, a avaliação dos peritos traz isso, né? Lá no seu terceiro bloco de avaliação, que aborda a relevância do instrumento, seu índice de concordância né, foi é, online. né? Então, todos verificaram essa importância, essa relevância do seu trabalho. Então, é, queria te parabenizar por isso mesmo, pela temática, por... por é, é muito legal quando a gente vê a pesquisa, de fato, tá trazendo produtos... Que melhora a qualidade lá na ponta mesmo, na assistência direta ao paciente. Então, parabéns, tá? É... Outro... Algumas pequenas considerações que eu fiz, mas que você vai ver quando a gente pone o arquivo, é que a gente pode patronizar alguns termos. É que em alguns momentos você traz eventos adiverso, e em alguns momentos você traz efeito colateral, Então qual é o termo, o termo mais adequado, né, e a gente utiliza o mesmo termo, é, enfim, o mesmo termo único ao longo da sua receitação, tá? No é, um outro ponto, no seu trabalho, os dois capítulos, né, o capítulo 1 um, e o capítulo 2, ele já, como a professora Paula falou, já foi produzido e aceito para a publicação, e o outro já foi submetido, se eu não me engano, é Gostaria também de agradecer à doutora Flávia, porque também ela teve um papel fundamental em todo o processo, principalmente com relação à validação do instrumento devido à experiência prévia que ela tinha. Então assim, foi, foi, foi muito importante mesmo a participação dela. É, eu anotei algumas coisas aqui para tentar responder. Se faltar alguma coisa, vocês avisam. É, eu anotei aqui, vou tentar rever todo o texto com relação à padronização dos termos, né, então assim vou tentar olhar de novo evento adverso, efeitos colaterais o que acontece é que como a gente foi desenvolvendo a discussão no decorrer do, da elaboração dos artigos, algumas e eu tive que entregar a dissertação conforme preconizado pela secretaria da pós-graduação com muita antecedência então muitas coisas a gente modificou no artigo, eu não tive tempo de de, de modificar na dissertação, mas assim, eu vou ter esse cuidado, ó, após a apresentação, de fazer todas essas modificações, inclusive eu gostaria de perguntar à doutora Flávia, porque eu percebi que após as avaliações, inclusive até, desculpa, só lembrando aqui, a doutora Renata, ela sugeriu atualizações da, das revisões da, da literatura e muitos desses manuais que eu utilizei eles foram atualizados e eu já modifiquei tudo isso talvez não esteja na dissertação porque foi após, porque quando a gente começou a fazer essa pesquisa eu acho que foi em 2018 2019, então agora já tem a atualização de todos esses manuais e diretrizes também, que eu já vou ter cuidado também de checar na dissertação o que eu queria perguntar é porque eu percebi que nas diversas considerações que a, que a doutora Flávia fez, eu eu percebi que o melhor termo não é a gente é colocar construção, esse desenvolvimento, não é isso? Então, é, quando a gente usa o termo construção de um instrumento, eu acho que o melhor termo para ser colocado é desenvolvimento do instrumento. E no título da dissertação, então eu tentei modificar isso, no, no desenvolver do texto, mas o título da dissertação envolve a palavra construção, eu não sei se isso impacta de, de alguma maneira, se seria o caso a gente colocar desenvolvimento e validação ou se mantém construção mesmo. É com relação aos objetivos específicos, é, com certeza eu vou mudar, porque eu acho que realmente essa informação vai agregar ao, ao trabalho, e vou checar também todos os números dos quadros e tabelas, eu acho que como teve todas essas revisões e tal, eu vou ter que fazer uma avaliação cuidadosa de toda a dissertação para evitar que, e agradeço todas as colocações, né? Me ouvindo de novo? Ah, que bom. Fabiola, em relação ao termo construção e desenvolvimento, é, eu não sei, eu acho que a, a, ao longo do que a gente vai pesquisando, a gente vai tendo os vocabulários que a gente mais utiliza mesmo. A gente vai tá lendo artigos a respeito desse temática a gente vai tendo os termos que os autores estão é, utilizando. Quando eu penso no desenvolvimento, eu não sei, eu particularmente, parece a minha pessoal, eu não nunca olhei lá no dicionário significado, né? Mas assim, quando eu penso no desenvolvimento, eu não sei o seu material, o seu instrumento é ser utilizado, eu acredito que o seu desenvolvimento precisa desenvolver Obrigada, Flávia, pelas suas considerações. É, depois manda sim esse material. A sua fala ficou bem cortada, mas deu para a gente entender. Ainda bem que a Fabiola conseguiu pegar tudo aí. A gente ficou aqui tentando, torcendo para dar certo até o final. Mas deu. Que bom. É, queria queria te, também te agradecer. É, nós... Tivemos a sorte de, de contar aqui com essa banca que a Renata referência no método de revisão e a Flávia referência em validação, né? Eu acho que hoje quando a gente fala em validação, a gente tem a Flávia como referência e a contribuição dela foi, é, primeiro que a dissertação e o doutorado dela, né? A dissertação de mestrado e até de doutorado dela foram... É, os norteadores, né, Fabiola, para poder realmente fazer a validação desse instrumento é, que a Fabiola gostaria, que a Fabiola construiu, né. E, e aí, além de nós termos usado os trabalhos da Flávia como referência, a gente ainda teve a contribuição dela, né, no, no, na, durante a, o desenvolvimento do artigo, e da própria dissertação, né? Então, nosso muito obrigada por todas as suas correções, né? Você é sempre olhando tudo com muita atenção, é, muito cuidado e trazendo excelentes contribuições, né? Então, a gente sempre aprende muito com os trabalhos realizados por você. Então, nosso muito obrigado mesmo. É, e eu acredito, então, que agora... A Fabíola vai ter esse tempo, né, 15 dias para fazer essas adequações e a gente vai poder entregar um trabalho ainda melhor para o da UnB, né? É, então, muitíssimo obrigada às duas pelas pelas contribuições. É, nós, assim, ao longo de todo o trabalho, né, nós conseguimos então produzir dois manuscritos da dissertação de mestrado da Fabíola, né, o que já é outro ponto importante para enaltecer o trabalho dela que geralmente uma dissertação de mestrado né tem aí um produto que é submetido ao final a, o programa nem exige que seja aceito né que é só a submissão mesmo e a Fabiola está concluindo o mestrado com um artigo aceito e um submetido né aguardando então muito obrigada porque o artigo teve aqui a, a contribuição também da banca que aqui está presente. E como a gente teve toda essa colaboração ao longo e acabou que as edições elas foram com então, um tempo um pouquinho reduzido, né? Porque na verdade ela foi feita ao longo dos últimos seis meses de, de dissertação de mestrado, é, eu vou então abrir uma exceção e convidar a professora a doutora Elaine Barros Ferreira que também nos auxiliou demais, né, em todas as fases do processo, e vou convidá-la para, ela é membro suplente, mas né, convidar um pouquinho, abrir um pouquinho para poder falar. Obrigada, Ana, por estar aqui. Obrigada, professora Paula. É, muito obrigada pelo convite também, obrigada, Fabiola. Parabéns pelo trabalho, você, a professora Paula. Obrigada pelo convite, tanto para é, participar dos dois artigos, quanto para fazer parte hoje como membro suplente. Eu fico muito feliz, fico feliz de participar todas as bancas, acho que é sempre um aprendizado, é, ouvir a professora Renata, ouvir a professora Flávia, a gente aprende muito, né, sobre o método de revisão, sobre o método de validação, sobre os trabalhos que são realizados. Eu acho que eu só tenho a parabenizar mesmo, é como tanto a Renata quanto a Flávia colocaram, a gente tem trabalhado né, nos artigos e na sua dissertação já tem um tempo, então eu acho que a gente conseguiu construir um trabalho muito bem feito e por conta de toda a sua dedicação e entrega para esse trabalho, Fabiola, é, a gente conversou várias vezes né, durante esse processo e a Fabiola sempre muito interessada em melhorar o trabalho, entender todos os pontos que estavam sendo sugeridos, como que ela podia é, alinhar todos aqueles pontos. Então, eu acho que isso tem muito a ver com o perfil mesmo do discente e do interesse dele em deixar o trabalho dele cada vez melhor. Então, eu acho que, lógico, a professora Paula né, tem toda uma contribuição e a gente vê isso no trabalho, em todas as orientações, mas eu acho que toda a beleza e e a qualidade do seu trabalho, Fabiola, tem muito de você mesmo, da, da sua, do, do seu interesse realmente em construir um trabalho muito bem feito e que tem tudo a ver com a sua prática e que vai poder ser levado para os pacientes de fato, é, que, que de fato vai poder contribuir na prática clínica. né? Eu acho que esse instrumento vai poder auxiliar bastante e que realmente é algo que a gente sabe que vai poder ter uma aplicabilidade mesmo. Então, que bom. É, fico muito feliz de, de ter feito parte e fico muito feliz com a qualidade do material que foi produzido, que se espelha, como a professora Paula falou, né, em um trabalho que já está aceito para publicação, outro submetido sendo avaliado. Então, só queria parabenizar mesmo e agradecer pela oportunidade de fazer parte do seu trabalho. É, eu, eu também que gostaria de agradecer, né, porque assim, eu fui muito abençoada com essa equipe de profissionais super competentes que, que participaram de todo o processo né, de, sei lá, de desenvolvimento e elaboração desse estudo. E para mim foi muito bacana porque, assim, conforme a doutora Flávia falou, às vezes você lê, lê e, e revê e, e não consegue detectar possíveis erros ou coisas que podem ser melhoradas. Então, a cada revisão que chegava, a cada comentário e sugestão, eu ficava muito feliz porque a gente via que sempre tinha algo para melhorar e para aprender. Então, assim, muito obrigada também, doutora Elaine, por toda a contribuição e, e vários momentos eu ficava tirando dúvida e até li, ligava, importunava e, assim, muito obrigada. Imagina, Fabiola, foi ótimo. Obrigada a você pela, pela oportunidade. Bom, então... Agora, nós vamos ser teletransportadas para outra sala. O Abrantes vai nos levar, a Viola continua aqui e a gente volta rapidinho, tá? A gente vai fazer o relatório final. Olá. você achou da experiência, Renata? Nossa, estou tô me sentindo Star Wars. <risos> ah, o é uma coisa maluca. nunca viajei no espaço então um pouco tempo. E sem fazer nada. Vamos ah, ver se a falar Eu já estou aqui. Vocês não estão me vendo? Não, a gente. Não? Então, peraí. Eita, agora a câmera está impedindo a minha. Tá é Desbloquear tá da minha câmera. Depois que eu voltei aqui, esse teletransporte, alguma coisa deu errado. A Brant, esse seu botão do mal não está funcionando muito bem. Será que eu saio e entro de novo? Não preciso, está tranquilo. Acho que você ficou lá na outra sala, só veio sua voz. Nossa, ele dividiu o seu corpo, meu Deus. Ai, ai. Agora ela saiu, gente? Não, ela tá aqui, né? A eu sou assim mesmo, viu? Não fica bravo comigo, não. Gente, acho que a Flavinha tá aqui, né? Quem tá ouvindo ali. Então... É... É, eu, eu vou alternar um pouquinho aqui a, a ordem. Fabiola, eu queria te parabenizar pela, por todo o desenvolvimento, por todo o seu, seu percurso e sua trajetória até aqui. É, você, desde o seu projeto que você ingressou no mestrado, né? você fez o projeto sozinha, foi atrás sozinha, e todas as vezes que... Que a gente tentou marcar a reunião para entender melhor como fazer, como fazer um instrumento, porque até então a gente tinha trabalhado com validações manuais, né? Como era o caso da placa, e você sempre foi atrás, sempre correu realmente atrás da, do, do seu produto, né? Do produto que você queria. Então, assim, quando eu falo que o mérito é seu, realmente o mérito é todo seu, né? Você se esforçou muito para ir atrás e, e estudar sobre, e trazer literatura nova, e fez reunião com o professor da psicologia, e quando estava em dúvida, não conseguia falar como falava com a Elaine, e deu tudo certo. E eu gostaria muito de agradecer, é, inclusive. A, a sua paciência é, com relação à a, a, a, a minha situação, né? Eu passei por um momento muito difícil juntamente com o desenvolvimento do seu mestrado, né? E, e muitas vezes eu acho que eu, eu faltei para você. Eu, eu, eu fico me sentindo assim muito, é, realmente... Eu fico me sentindo mal de não ter estado mais presente, porque... Você foi uma aluna exemplar. É, e também agradecer a Elaine, que no momento que eu fiquei completamente fora do ar, né, de licença por alguns meses, a Elaine me substituiu, praticamente ela foi uma co-orientadora junto comigo. né? Então, meu, muito obrigada. E obrigada também a Renata e a Flávia pelas considerações, é... Eu acho que eu, eu consegui voltar ao meu normal em alguns meses, né? Então, foi um processo árduo aí e a Fabiola não deixou a, a peteca cair em nenhum momento, né? Ela viu que eu não estava online, <risos> online assim, né? Eu não estava nesse mundo, mas ela foi atrás e fez e, e, e, e tudo aconteceu. Então, que bom é, que a gente teve você no nosso programa. Porque a, a, a pós-graduação brasileira, ela precisa realmente de pessoas assim, né? Pessoas que, que sabem o que querem, que vão atrás. E, felizmente, eu tenho aqui duas pessoas que foram minhas alunas, que hoje são minhas parceiras de trabalho, de grupo de pesquisa, mas que fizeram da mesma forma, né? Então, eu sou muito privilegiada é, por ter alunos como como vocês, né, então a Flávia é, sempre foi exemplar, a Elaine também, e que bom que eu tive você também, Fabiola, tá e desejo muitíssimo sucesso para você. E alternei um pouco a, a, a fala, né, para fazer os agradecimentos, porque eu acho que esse agradecimento era muito necessário, e gostaria de dizer para você que após a reunião da banca, é, por unanimidade, nós todas aprovamos é, muito mérito, então agora você a nova mestre. Que bom que nós temos a formação de mais uma mestre na área da Oncologia Brasileira, né? o quanto a gente precisa disso, e que bom que o seu trabalho ele vai contribuir tanto para a prática clínica, né porque quando a gente está aqui na academia pensando no que fazer, como fazer, que método usar, é, nada mais o que a gente quer é que isso chegue lá na ponta, né? que isso chegue lá na prática clínica e que ele seja realmente consumido né, por pessoas e que a, a pessoa que mais vai se beneficiar disso é o paciente, né? porque a gente que é da área da saúde, a gente passa estudando para isso, né? porque a gente quer o um melhor para o nosso paciente, a gente quer a melhor assistência e a gente quer realmente contribuir. Né? A gente está aqui, a gente se formou para contribuir para a prática clínica. Então, que bom que a gente conseguiu fazer aqui na academia um produto que realmente vai ser usado lá na frente. né? Então, meus parabéns para você, parabéns aí para sua família também, né? que abraçou a sua trajetória, aí, foi tanta coisa, tantos percalços, né? até se mudar para o Canadá, você se montou no meio do mestrado, mas deu tudo certo. E que bom que a gente teve esse período online, porque permitiu tudo isso, né? E ao mesmo tempo eu sinto muito esse período online, porque a gente não teve uma convivência ainda maior, né? Porque eu acho que teria sido muito bom. É, então, meus parabéns e, e é isso. Passo a palavra para você. É, então... É, assim, esses dois anos, ou um pouquinho mais de dois anos, foi um período muito bacana, né, porque é, você fazer um mestrado, assim, depois de, de tanto tempo afastado do meu acadêmico, não deixa de ser um desafio, mas, assim, que eu agradeço a Deus por ter colocado pessoas tão competentes e tão bacanas nesse trajeto, né, então agradeço a Deus pelo aprendizado, pelas pessoas novas que eu pude conhecer, é, não tem como deixar de agradecer a família, né? Eu tô vendo que minha mãe conseguiu entrar aí, te amo. <risos> Se eu tô aqui é por conta dela, né? De toda a base que ela me deu. Ao marido, à Amanda, minha filha mais velha, meus filhos pequenos, são família é nossa base, é o que faz a gente sempre querer melhorar. Então, assim. É... E aí, assim, mas o agradecimento especial de hoje. <risos> vai ser para minha orientadora, porque assim, quando eu resolvi fazer mestrado, foi um desafio e, e assim, foi uma coisa nova para mim. Então, quando eu, eu entrei nessa empreitada, eu fiz o projeto e tal, e mandamos para o processo seletivo, mas assim, uma coisa que me marcou muito foi a primeira reunião que eu tive com a doutora Paula, porque assim, ela me encantou, eu falei assim, caraca, essa pessoa nasceu para isso, e assim, eu fiquei muito grata de ter tido ela como orientadora, porque realmente foi uma pessoa... Ela é uma pessoa de extrema competência, isso a gente não precisa ficar falando aqui porque já é sabido, mas eu acho que a competência não é, não é o suficiente. Eu acho que assim, a pessoa tem que ter a capacidade de ensinar, tem que ter a paciência, tem que orientar, de fato. E isso ela tem de sobra. E eu digo isso porque realmente eu precisei de orientação. <risos> Então, quando eu comecei com ela, eu falei: eu realmente eu, eu vou precisar, porque muita coisa eu já, já né, me afastei do mundo acadêmico, vou precisar retomar algumas coisas. E assim, eu realmente fiquei muito encantada com a forma como ela conduziu todo esse processo e de maneira alguma, é, momentos difíceis, eu sei que todos nós passamos e isso é normal, mas assim, de maneira alguma isso abalou o, o processo e o aprendizado que eu tive durante esse período. E eu só tenho a agradecer porque isso mudou a minha vida, a gente passou durante não só a, a questão do mestrado, a gente passou por uma pandemia, o que faz a gente rever um monte de coisas também, né? inclusive durante o projeto eu tinha a ideia de fazer algumas outras coisas que não foram possíveis por conta da pandemia, e, e assim, foram, foram anos um ano, dois anos e pouco que eu considero que foram muito construtivos, muito proveitosos. É, e que eu gostaria de agradecer muito a doutora Paula por ter me orientado. Gostaria de, se no futuro, se Deus quiser, que outras oportunidades se abram para que a gente continue em outros trabalhos. Não sei o que, que a vida reserva para a gente no futuro. <risos> gostaria de agradecer a todas as doutoras da banca, também que foram pessoas essenciais em todo o processo. E apesar da, da pandemia ter distanciado um pouco esse contato, a gente conseguiu ultrapassar todas essas barreiras e eu me senti próxima de todas vocês durante esse período, apesar do convívio presencial não ter sido possível como, como nós gostaríamos que fosse. né e Se Deus quiser, com o tempo isso vai normalizar e a gente vai poder voltar a se ver como antes. Então é isso. Eu só tenho a agradecer mesmo e percebi durante esses anos que a gente ainda tem muito a aprender isso é só o começo de uma etapa, né? Então, assim, eu aprendi bastante, mas eu percebi que também tenho muito a melhorar, muito a aprender, e se Deus permitir, vou continuar aí nesse trajeto de sempre tentar melhorar com o objetivo de, de oferecer um melhor tratamento, um tratamento mais humanizado, mais seguro, para os pacientes oncológicos, que é um perfil de, de pacientes que realmente precisa que os profissionais de saúde se qualifiquem e ofereçam isso, né? É isso. Obrigada, Fabiana. Foi uma honra ser sua orientadora. Espero que a gente possa fazer outros trabalhos, assim. Muito obrigada pelo seu carinho e pela sua compreensão. E a mãe que está aqui, meus parabéns pela filha. né? A gente que é mãe também, né, Renata? A gente fica sempre é, pensando nisso, né? Quando a gente tem alunos tão bons. assim, é, a gente também... Sempre pensa muito na família, né? É porque a gente que é mãe a gente sabe, né? É tudo que a gente passa e tudo que a gente sofre junto com os nossos filhos, né? Então parabéns à mãe e muito obrigada a todas vocês. É muito bom estar aqui com essa banca, com a Fabila e Fabila aproveite e comemore bastante aí, viu? esse seu dia, seu título agora de mestre, e o que você precisar da gente, esteja sempre sabendo que você tem aí um grupo de pesquisa aí que está com todo mundo muito aberto né, para te acolher, o que você precisar, e que nós estamos aqui torcendo também para você ter muito sucesso aí. Não suma, manda sempre notícias para nós. E, e é isso, gente parabéns e eu não posso deixar de agradecer o Abrantes, né gente? O Abrantes é sensacional, sempre, todas as vezes que a gente tem defesa, é extremamente atencioso, fica aqui na banca com a gente do início ao fim, acho que o Abrantes deve ter aprendido tanta coisa nessa pandemia, né Abrantes? <risos> É, então, muitíssimo obrigada, especialmente por você, viu, Abrantes, estar aqui conosco e fazer todo esse trabalho impecável que permitiu que as bancas de defesa da UNB acontecessem assim, com, com perfeição e leveza, né? Porque a gente se diverte muito aqui também. Então, gente, obrigada, obrigada a todos os presentes, aos integrantes do grupo de pesquisa, aos amigos e famílias da Fabíola, Fabiola e Banca, e... E é isso, então a gente tem agora 15 dias, Fabiola, para entregar o material e a gente vai conversando, tá bom? Um beijo grande, <risos> então, muito obrigada por todos aqui hoje. Um beijo grande, beijo. muito obrigada. Parabéns, viu, a todas, <risos> beijos. Tá, gente, parabéns, Fabiola. <risos>